Como é que você pode ajudar seu filho, seu amigo que é autista? No vídeo de hoje vamos apresentar várias dicas e eu peço a você para não sair do vídeo, espere só um pouco, vem áudio descrição e daqui a pouco eu volto. Na esquerda aqui alguém está usando camisa vermelha, usando terno, preto, falando em português. Do lado direito está interpretando para a língua brasileira de sinais, usando camisa preta. A primeira dica está ligada com o isolamento social. Muitos autistas, quando eles ficam tendo muito contato social com as pessoas, ou talvez quando eles estão sobre situação de estresse, ou de excesso de estímulos, barulho de carro, de moto, muita coisa junta, eles acabam ficando exaustos. E a dica que ajuda eles é a seguinte, o isolamento. Buscar sair de perto desses estímulos, porque vai ajudar a recuperar as energias. É igual quando a gente vai dormir, por exemplo, quando está cansado, vai dormir e fica melhor. E para o autista muitas vezes é ter que sair das conversas que está com as pessoas para se isolar. Segunda dica, ajude o autista a ele manter uma rotina organizada. Para os autistas, rotina ela ajuda muito a lidar com ansiedade. Aí vamos a um exemplo, você vai viajar com seu amigo autista. O bom mesmo que ajuda ele a se sentir bem mais agradável é saber a programação para estar tá viajando. Aí, por exemplo, quais são os locais que vocês vão? Até pequenos detalhes. Onde é que vocês vão parar, por exemplo, no meio do caminho, talvez para ir no banheiro, para comprar alguma coisa? Vão viajar que horário? Aí esses detalhes precisam ser bem informados para o autista, porque senão ele pode ficar com um pouco de ansiedade. Próxima dica. Quando você estiver conversando com o autista, você fala, só que talvez ele demore para lhe responder. Então você precisa esperar o tempo para ele responder. De alguns segundos a mais... Porque muitos autistas, eles ficam processando as informações para depois responder. Olha, por exemplo, no meu caso como autista, quando as pessoas vêm falar comigo, eu fico processando as informações. Eu ouço, entrou som no meu ouvido e eu fico decodificando. Certo, ele, tá, ele me falou exatamente isso. Qual é a resposta que eu vou responder para ele? Enquanto isso, eu fico pensando em várias alternativas. Alternativa A, B, C, D... E depois eu respondo. Só que ainda para isso eu preciso. É, eu vou falar essa resposta mesmo? Certo, vou falar. Confirmar. Enviar, tem certeza? Confirmar, enviar. É como se fosse bem, no meu caso, assim, eu enxergo como um computador, por exemplo. Você vai dando um comando, um comando e depois vai. Aí nisso tudo demora uns segundos a mais. E as pessoas às vezes pensam que a gente não está entendendo o assunto, só porque estamos com. demorando um pouco mais em silêncio. Mas essa é a dica. Quando conversar, você só aguarda mais um pouquinho para quando o autista for responder porque ele vai estar tá gostando também de responder quarta dica quando for conversar com o autista cuidado com figuras de linguagem coisas de duplo sentido coisas que tenham sentido figurado por exemplo a ironia, metáfora, sarcasmo é, hipérbole essas figuras de linguagem elas podem ter um sentido diferente e o autista ele pode ter dificuldade em entender mas, então, ah, então eu não vou usar? Não é para falar? Bem, se você for fazer uso das figuras de linguagem, o autista pode não entender. Ou entenda. Se ele não entender, ele vai estar tá começando a aprender como é que funciona a figura de linguagem. Então tem seu lado positivo e negativo de você usar a figura de linguagem. Mas aqui é que vai a dica. Ah, eu quero usar a figura de linguagem. E agora? Você usa, você fica tentando prestar atenção se o autista entendeu... Se não entendeu, você pode é, passar uma dica para ele, perguntar se pode dar uma dica. Mas você fala com um jeitinho e diz o que é que está significando aquela figura de linguagem. Você explica, porque aí assim você vai estar tá ajudando para que ele possa estar tá melhorando no seu desenvolvimento. Eu falei sobre figuras de linguagem, mas além disso também tem linguagem indireta que as pessoas usam. Elas não falam de maneira direta, sendo objetiva. Mas elas usam arrodeios pra querer dizer alguma mensagem. Aí, por exemplo, tem uma frase... Não, pronto, um exemplo que aconteceu comigo, que é até interessante, é até engraçado. Eu fui tomar um café lá na sala dos professores e me disseram que o café tava, já estava meio morno, assim, já tinha feito há um tempo. Já não tava mais tão quente. Aí eu disse, não, mas eu, eu quero assim mesmo. A professora disse, olha, fique à vontade que se quiser pegar mais algum outro café, tem lá na sala da cantina, fique à vontade em pegar lá. Aí você não, não, pra mim já tá bom, eu gosto de morno assim mesmo Aí outra professora disse oi oh, não, mas se quiser, vai lá pegar, viu, fique à vontade Pegue o café quente, viu Aí você não, não, pra mim tá bom Aí outra professora disse Ô, oh, oh, Kelvin, é, deixa eu ser direto um pouquinho aqui, que ninguém tá sendo Nós queremos o café quente <risos> Você pode ir lá buscar na cantina? Nós queremos Então, elas estavam pedindo café através de mim Só que eu não tava percebendo a, a indireta esse é um exemplo de uma indireta, até bem interessante. E possa ser que muitos autistas tenham dificuldade de enxergar esse tipo de comunicação. E não só os autistas, mas era a mulher ela tem muito essa habilidade de conversar na indireta e muitos homens também acabam não percebendo. Aí, essa é a dica. Se fosse comunicar, tudo bem usar indiretas também, ajuda no desenvolvimento. Mas tente prestar atenção para ver se o autista está tá entendendo mesmo. Se não entender, aí você vai e passa uma dica para ele. Outro exemplo também aconteceu comigo quando eu fui fazer o Enem. O guarda ele pediu para que passasse o detector de metais e para isso eu teria que esticar as pernas e os braços. Só que eu não entendi bem a parte das pernas, como é que era para fazer isso? É... Como é que era para esticar exatamente as pernas? É... Era... Conforme está na imagem, é para deixar ela o mais distante possível para que pudesse passar o detector. Só que no início eu não entendi isso, eu tive que perguntar e eu ainda fiz um pouco errado porque ele não estava sendo bem específico. É uma coisa pequena, mas não é só eu já soube que alguns autistas já também passaram por isso porque não entenderam bem porque não era uma linguagem bem específica. Ah, então resumo, a dica faz o seguinte, seja direto. Seja direto e claro quando conversar com autistas. Em outro caso também é bom você ser direto para contar como se sente. Porque possa ser que às vezes um autista, querendo ou não, ele lhe trate mal. E talvez você fique magoado, mas para o autista existe uma dificuldade na comunicação, na interação social, na empatia. E possa ser que ele não esteja sentindo o que você está sentindo. E agora o que, é que você pode fazer? Uma dica, você pode contar para ele como está se sentindo e talvez você vai ficar até surpreso porque você vai perceber que ele não tinha percebido nada. Sexta dica, estereotipia, ajude o autista para que ele continue fazendo suas estereotipias, não só ajude, mas também respeite, estereotipia são aqueles movimentos repetitivos que o autista faz, como está balançando as costas para frente e para trás, talvez os dedos também, ou fazendo movimentos giratórios, ou começar a pular, ou por aí vai, são diversos comportamentos que são bem visíveis e às vezes chamam a atenção das pessoas. Porque as pessoas veem como diferente e começam às vezes a sentir vergonha desse comportamento. Mas para muitos autistas também é difícil fazer esse movimento porque ele está com receio das outras pessoas. Porque chama atenção demais esses movimentos. Mas é assim, primeiro de tudo, esses movimentos fazem bem. Eles são saudáveis, liberam dopamina no cérebro e ajudam a lidar com a ansiedade e sim esses movimentos eles precisam continuar mesmo então o que é que você pode fazer você pode incentivar o autista a fazer isso pode mesmo contar que não se sente quer dizer que se sente à vontade ou que está também aprendendo a, a aprendendo a aceitar a diferença do seu amigo você pode contar isso porque para ele possa ser difícil fazer esses movimentos e, se, e pense bem se ele não faz o movimento a ansiedade vai estar continuando esse é um movimento assim para ajudar a gente, para se sentir bem em situações estressantes. Próxima dica, deixe o ambiente mais calmo. Por exemplo, se existe barulho, talvez som de carro, de barulho de moto, entre outros sons, latido de cachorro, possa ser que o autista ele se sinta desconfortável de estar nesse ambiente. Possa ser que sim ou não, varia de cada autista. E para isso, se for claro da sua... Se você tiver como, seria bom até reduzir, porque ajudaria melhor a lidar com essas dificuldades. Próxima dica, cuidado com demonstrações de afeto. Vamos supor que uma pessoa lhe abraça, mas é uma pessoa que você não gosta. Será que você daria aquele abraço bem agradável? Não, provavelmente não. Para muitos autistas, eles possam ser que eles tenham dificuldade em abraçar, beijar, topar, por mais simples que seja. Essas, esses, essas demonstrações de afeto podem causar algum tipo de desconforto no autista. Tal, semelhante a você estar tá rejeitando um abraço de alguém que você não gosta. Ou talvez nem conhece. Ah, então quer dizer que se eu vou abraçar um autista e ele não gostar do abraço, significa que ele é, não gosta de mim? Não, não é isso que eu falei aqui. Mas é por uma questão de regulação sensorial o sentido do tato, ele tem algumas modificações e possa ser que ele rejeite. Outra dica importante também, é levar a sério para as dificuldades que o autista está falando. Talvez ele diga que não está se sentindo confortável de tá estar sendo topado no ombro, no braço, na mão, sendo abraçado. Mas talvez você pense, bem, mas é uma coisa muito simples assim, é é só um cumprimento, é só um top. Mas é bom levar a sério, porque cada autista está passando por algo diferente. E do ponto de vista neurotípico, talvez ele enxergue de uma forma como normal, aceitável. Mas agora imagine, será que muitas mulheres, elas gostariam de estar sendo abraçadas por homens, talvez por pessoas que tenham pouco contato ou relativo contato? Aí no caso do autista, mesmo os que são homens, podem se sentir desconfortáveis de maneira parecida. Lembrando que é comparações aqui. E outra coisa também, falei sobre abraço, mas tem agora a questão de, vamos supor, contato social. Ele está se sentindo é, de uma maneira um pouco ruim porque teve contato social, aí ele pode estar se isolando um pouco, mas os amigos pensam, não, mas é melhor se juntar, se juntar aqui vai ficar melhor, mas é, o funcionamento do autista não é bem assim, quanto mais isolamento nesse momento vai ser melhor para ele. E mais uma coisa, a gente falou sobre como ajudar o autista. Mas agora, ele quer ajuda? É bom ter isso em mente. É bom perguntar para ele sobre determinadas coisas para saber se ele quer ajuda. Por exemplo, se ele quer ajuda para entender quando eu estiver falando uma figura de linguagem. Aí você pergunta. Porque se você não fizer isso, e você for explicando, talvez ele possa mal interpretar e pensar que você está querendo explicar para ele, e você está achando ele que ele é muito infantil, que ele é muito inocente. Que ele não entende figuras de linguagem, que tem que ser tudo mastigadozinho. Assim, pode haver uma má interpretação das suas maravilhosas ajudas. Então é melhor perguntar para ele com um jeitinho, explicar, porque tem muito autista mesmo que gosta de receber ajuda. E mais uma coisa gente, esse vídeo ele foi feito não com o objetivo de estar sendo regras. Eu não quero estar impondo regras para vocês, são dicas. Que talvez possam se aplicar para um autista Talvez para o outro não Varia de cada pessoa Então esse eu estou fazendo com tanto amor e carinho Mas eu não quero que isso seja regras mesmo desse vídeo E mais outra coisa Se você viu Ah, eu gostaria que o autista tivesse ajuda nesse ponto Não, queria naquilo, naquilo outro Deixe nos comentários aqui Porque já ajuda para as outras pessoas que forem vendo Vão lendo os comentários E podem estar ajudando mais outros autistas aqui